Ah, sejam bem-vindos a mais um Per Responde! É. Essa edição é especial porque a gente tá na Islândia, praticamente. É frio aqui nessa cidade. ovo falando em MSI, a gente vai perguntar para você. Você viu que no jogo da Miners pegaram Yorick top? O campeão parecia muito forte? Por que ele não é picado mais vezes? Pareceu forte? Parecia, formou pra caramba. <risos> o truque que eles pegou eu vi sim. Assim, não é dos melhores, é um campeão de split push. Como daí deu para ver assim nas team fights não era melhores, né? O não me engano, que ele dá conta também. Não dominou os dragões ali Se tivesse dominado era, era GG, insta E como eles não dominaram Ele teve a chance de ganhar o jogo Porque ele tava muito forte Podia só daivar na side Mas ele não daivou Aí acabou o jogo Porque ele não pode te infightar Porque ele é um Iorik Aí... é tá entendeu? Se você quer fazer um split punch Você pode jogar tipo o de Camille Que te infata também O uhum. Que dá mais ou menos o mesmo Então... Ele é tipo uma Ilaoi? Ah, é um pouco diferente Porque a Ilaoi Você ir nela Você morre O Iorik Se você matar a ult dele Ele é inútil, entendeu? Ele é muito baseado Em torno da donzela ele do don pra ser forte, e aí por isso a Donzela tem tipo, 3 minutos de cooldown. Uma coisa bizarra. Então, sei é, lá, a Donzela, o campeão nunca, é inútil. Né? É. é. Carioca, eu acho que a gente já te perguntou sobre Chaco, mas... Pode rolar um Cain no CBLOL, assim como está aparecendo na LCS? Cain, acho um campeão meio difícil de aparecer, acho que o player que jogar de Cain tem que ter muita maestria com o boneco para ser bom. É, inclusive, acho que na LCS o cara que pega Cain, acho que só tem um cara que pega Cain e, tipo, ele joga de Cain há muito tempo. O boneco não é tão forte assim e se aparecer vai ser, tipo, na mão de um cara que gosta muito do boneco, tá ligado? Porque acho que não tem, não sei os motivos pra você pegar Kain hoje em dia. E o Chaco com quebra-passos nerfado não rola, né? Não, não. Eu falei, eu falei com o Monochaco lá, tava trocando uma ideia, ele falou que Chaco tá muito fraco agora. O cara é Monochaco, se ele falou, então. Tim, temos uma pergunta polêmica pra ah, você mas... aqui. Eita. É... O cara já começa atacando aqui. Nesse split você não está tão em evidência quanto no então último. Então toma, começa assim já. É... Ah, é? O que você acha que pode ter mudado? Acha que seu estilo de jogo tá diferente? Teve um momento de adaptação ali no no começo de split, porque teve muita mudança depois da MSI, né? Começou a aparecer uns champions que acho que eu nunca tinha jogado na vida, por exemplo, Lee Sin, Set não tava assim nesse momento, mas agora eu acho que eu tô mais adaptado, acho que dentro do jogo também, eu e Carioca a gente não tava fazendo um bom jogo junto, a gente não tava conseguindo muito transferir pressão, ajudar bastante no mapa mas eu acho que em umas duas, três semanas pra cá a gente melhorou bastante nisso de novo, e agora tá voltando os maguinhos também então, maravilha. Esse você prefere um universo onde você joga de Syndra, Victor e Azir em vez de sete Nock e, sei lá, Lee Sin. Assim, pelo, pelo tempo que eu já joguei com os Champions, tipo, obviamente eu vou ter mais, mais costume de jogar com os Maguinhos, tá ligado? Mas não que seja um uhum. problema eu me adaptar pra jogar contra os Champions também. Mas pelo fator de diversão, você tem alguma preferência? Não. Acho que não. E com o que é roubado, me diverto. É basicamente é, isso, isso que eu ia falar, só que é, é moleque então. tá roubado. tem que estar tá roubado, tem que estar roubado. Muito bem. Roubou. O Cauê quer saber por que, que a Camille perdeu espaço no cenário atual, visto que no split passado ela tava com uma dominância. Cara, eu acho que ela dá, dá, vai dar uma voltada agora. O, os outros campeões estavam mais fortes do que ela. Ela basicamente apanha pra todos. Ela apanhava pro Licinho, ela apanha pro Diego. E Necton também. Então são campeões que têm um pouco mais de prioridade do que ela. E você blindar uma Camille também é um pouco delicado, se não tiver ban, porque ela tem alguns counters aí que dificultam demais. No jogo dela, como esses três que eu disse O Volibear também, então tem bastante campeão Que ganha dela, só que esses campeões tomaram Nerf, o Nocturne também ganhava dela Só que esses campeões estão tomando nerf aos poucos E os itens desses campeões também estão tomando nerf Então eu acredito que ela deve subir um pouco de prioridade Não acho que ela vai ser a first pick Porque existe o no jogo Existe o Voli também que tá bem forte Mas dá pra jogar com ela tranquilo, dá pra você fazer uns combinhos Ali com o Galio, que a galera gosta E acho que ela deve subir um pouquinho mais daqui pra frente Tem alguma coisa que bate em 7? Cara, eu gosto de Mar Melee ah. é complicado contra 7 Pode arriscar um darião né, um Daryon, uhum. mas é jogável pro set 7 aí. PTT, pergunta pra você aqui é do Savinho. Quais as chances de você pegar um mago pra jogar na posição de AD Carry, já que... ele faz uma afirmação que aqui é meio polêmica, já que AD Carries convencionais são... andam tão fracos nas últimas sismas. Ah! Seu sincero aqui, mano. Seja, por favor. Quando rolava sim, Drabot, tipo, eu achava até legal e tal, que era, que era bem agressiva na lane e, tipo, tinha potencial de 2 muito forte. Mas, tipo, o Ziggs eu acho meio chato de jogar. Fire, we'll first... Tipo, ele simplesmente só limpa a wave. É, no uhum. bot. Então, mas tipo, cara, se eu simplesmente ver que o negócio tá completamente quebrado, eu vou ter que jogar, tá ligado? Se chega num ponto onde eu, o negócio não faz muito o meu estilo de jogo e eu vejo que dá pra jogar contra, dá pra lidar, etc. É, eu sempre opto por, por não picar o, o herói, né? Mas então a gente tem esperança de ver o BRTT de Heimer. Aí, tanto que eu falei, né? O boneco não é a quebrada, tá ligado? Outra pergunta, então, vamos continuar aqui com o BRTT dos Júniores. A Ashe tá sendo muito usada na LCK e na LPL. Tem chance dela aparecer aqui no CBLOL, você acha? Muito usada? palavra forte, não. É um campeão que eu gosto, sim, cara. Na minha concepção, é a mesma, mesma ideia do Varus ali um campeão que tem utilidade muito grande, tem até mais utilidade que o Varus, né, porque uh, o Rockshot dela é muito quebrado, é, consegue dar visão do Path, do Jungle, etc, então ajuda bastante o Jungle do teu time com o que ele vai fazer, pensar nas jogadas que ele vai fazer. Por conta dessa visão, ela tem a lane phase muito forte, que nem o Varus, eu acho que é até um pouco mais forte que a do Varus. Sei lá, dá pra aparecer sim, cara, se você precisar de prioridade bot, é, quiser forçar objetivos, early game, dragon, essas coisas, o campeão é bem forte. Ah, você considera que ela é um campeão que dá prioridade pra bot lane? Com certeza. <risos> Acho que, tipo, basicamente é um skill matchup. Talvez eu coloque sim. 55% pra Ashe, mas dá pro Varus lidar. Ou você mexe uma lane de muita win, tipo Kalista, e tenta dar um win level 1, e já pegar pressão na primeira wave, porque se deixar ela é, controlar a wave, fica muito difícil. E você faria ritmo fatal e matar Kraken? Ah, depende muito do jogo, né, cara, porque eu gosto bastante de Vendaval também. Ah, sim. E, e Arc Escudo também tem sido bastante utilizado, né, por conta do meta, de muito campeão melee que entra nela, etc. Então a galera tá, tem optado bastante pelo arco-escudo, até, tipo, Parfelius tem feito bastante também, pra ter o, aquele escudo a mais e conseguir sobreviver nas lutas. Então depende muito do jogo. Muito bem. Tim, vamos voltar a falar sobre Control Mage. Com esse meta mudando um pouquinho, a gente tá vendo mais Azir, mais Syndra, mais Oriana, você acha que tem espaço pra Fizz como resposta pra esses bonecos? Fizz, o boneco é forte contra esse Control Mage. O problema é que ninguém sabe jogar direito de Fizz. Difícil. Eu fiz é pegar a ult esse control mage depois do 6. Uma síndrome Oriana, a Oriana só morre. Só que o problema desse campeão também é que não tem muita pressão de game. Hoje em dia rola muita coisa antes do level 6. ...acabar ganhando o seu early game ali, então é meio perigoso pegar o Fizz. Mas a matchup 1v1 assim, você consegue ficar tranquilo com um os campeões, é mais a pressão que você vai tomar no mapa mesmo, e seu time vai acabar se ferrando um pouquinho por conta do pick. Você acha que é fácil para um time jogar... Por exemplo, vamos supor que você pega uma Oriana blind e toma um Fizz. Você acha que é fácil de se organizar com o Carioca, com o robô, para ficar tendo cover? Um jogo mais certinho assim, é muito fácil você dar cover nas waves certas, tá sempre buscando a Oriana para fazer play, e não deixar ela realmente 1v1, que 1v1 não tem muito o que fazer, Fazendo essa, essas matchups, é meio difícil E aí se o Fizz não conseguir te matar, ele já tá automaticamente perdendo, né? É, aí a Oriana vai fazer dois itens ali, faz uma Ludens, faz uma Banshee, uma zona e já acaba o Fizz O que vocês tiveram que se organizar em estratégia e mentalidade pra seguir com o jogo após aquele desastre no level 1 da jungle inimiga contra a Loud. Como é que foi a mentalidade? Robô, fala pra gente Pra mim tava normal <risos> Tá ótimo Tá, tá de boa família. Pra para mentalidade Quando acontecem as coisas Tipo Quando acontecem essas tragédias Assim nível 1 um É você tentar Perder menos Durante o jogo Tá ligado Você tem que pensar Como você vai sangrar menos Durante o jogo E vai conseguir segurar o jogo Pra você escalar Nossa mentalidade Ali era tipo Tentar segurar o jogo Tentar tirar vantagens De onde a gente conseguia tirar Tipo Vantagens seguras Tá ligado Porque a gente não podia Deixar o jogo snowballar Senão ia dar muito ruim pra gente Porque tipo Se a gente ficasse tentando Fightar toda hora sei lá Pelo bot Onde eles estavam fortes já O jogo poderia ter acabado mais cedo pra gente. Quando o robô conseguiu uma vantagem lá, a gente começou a jogar em volta disso e acho que é assim que a gente conseguiu voltar pro jogo. Você concorda que você tem que fazer coisas mesmo quando começa atrás, porque senão automaticamente você já vai perder o jogo, né? Claro, com certeza. A questão é que se o robô tivesse na merda também aquele jogo, provavelmente a gente ia ter perdido, mas <risos> graças a Deus é um jogo em time, né? Do lado do mapa lá tava bem, então deu pra segurar bastante o jogo até a gente escalar e conseguir luta boa. Robô Carry, então? Pessoal, além do frio, esse pen responde é mais do que especial também, porque contaremos com a presença do nosso ilustre Jux. Fala rapaziada, tranquilo? A gente tem algumas perguntinhas aqui pro Jux. A primeira é do Yuri Inácio Jux. Na sua carreira pelo NA, o que mais agregou na sua vida profissional? Cara, acho que pela minha carreira no NA, mano, o que mais agregou na minha vida profissional foi eu ver um outro lado do LOLzinho, tá ligado? Um lado mais bem mais competitivo, bem mais profissional, onde todo mundo leva a sério, tá ligado? Realmente é um trabalhão, tem hora pra dormir, hora pra comer, hora pra, hora pra tudo, cara. Pra gente também, é pô, muito respeito, disciplina, tá ligado? Chegando a cabeça com a bola baixinha, querendo absorver tudo de todos. Seriedade, profissionalismo, né, cara? A hora de falar a sério, a hora, de, hora de brincar. Foi muito bom, toda a experiência minha na, na Cloud9, cara. Muito bem, temos a pergunta da Brine aqui, para o Jux também. O que que você mais ama e mais odeia no LoL? Bastante filosófica essa pergunta, né? Acho que o que eu mais odeio no LoL, mano, é o fato de não ter nenhum tipo de comunicação por voz dentro do jogo, tá ligado? Eu acho literalmente impossível você bater uma, uma gameplay de alto nível sem comunicação, entende? Então acho que é essa parte que eu mais odeio League of Legends. Tô ligado que botando o chat de voz pode aumentar a toxicidade mas ao mesmo tempo, ao meu ver é uma coisa necessária pra bater um LOLzinho de qualidade Cara, o que eu mais amo no LOL é o fato de que todo mundo pode criar uma continha tá ligado? Se enfrentar ali, jogar com os amigos ou tardar no ranking. tem, tem muitas, muitos modos pra você encarar o LOLzinho, tá ligado? Pode ser só pra diversão pode ser full trash, tá? Levar pro lado mais profissional, tá ligado? É um jogo muito divertido, cara quando você consegue jogar com os amigos assim jogar, jogar com a rapaziada. Por fim, jogo. A pergunta do Heitor é como foi essa transição de organização pra você? Como está sendo a relação de todo mundo? Como está sendo a relação com a galera aí? Cara, a transição foi bem tranquilinha, até porque eu era um pro player no, na Cloud9, né? Agora eu estou na PEN como streamer. E além disso, pô, acho que facilitou muito o fato da PEN ser brasileira, é, Eu já conhecia muitos integrantes da PEN, tá ligado? TT, Robô, Tim... Danero Carioca, eu já conheço o menor. Pô, foi muito bom participar de uma, de uma organização tão grande contra a PEN, né, cara? Muita história. Fico muito feliz, velho. Fico tranquilinho. Obrigado pelas perguntas aí, mano. Tá meio doentinho aí, mas consegui responder pros senhores. E é isso. Muito bem, esse foi o PER Responde. Tá falando sério que acabou já, cara? Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho. E nós nos vemos na próxima semana.